conhecimento algum e para, a negra é linda assim, não é só o seu bumbum, a multistabil... Ah! Estabil... ah. Pô, esse barulho tá desconcentrando. É melhor esperar um pouco... É. Passar. É 17 na seleção, velho. 17, 17 não. não. 17 não. Caraca. Aí, é som de preto e favelado que só toca nas festas onde os pretos são barrados. Por que o meu som pode entrar na sua festa e eu não? Pra dizer que somos iguais em vista do mundão Você é assim? Suave, irmão Que é som de preto e favelado e pau no cu Desses brancos arrombados, é que eu sou filho de África E pela pele escura fui abençoado Sou filho de preto, sou filho de gueto O preto favelado cansou de ser barrado E virou motivo da sua negação Ao ver uma negação Com o som de preto e favelado, que quando toca Os brancos saem voado, é que nosso cabelo duro Não é pecado, e sim enraizado É preto no poder Preto no poder, ser preto é vencer O som de preto e favelado tá sendo tocado nos quatro cantos da terra Com a nossa voz mais sincera Somos luz nessa claridão Então fecha os olhos para me enxergar Que eu sou a luz negra Sou Pelé, sou rei Mas não dos campos Não sou Pelé, mas sou rei Pois deixei de ficar no banco Onde os pretos só servem para ser Artista ou jogador e nunca ser presidente ou doutor Só na novela de escravo que os nossos tem destaque Já que hoje o chicote canta E o capa versa, corte minha cabeça E nós será mais dor, poeta Pra deixar nossa voz inquieta Que o som de preto e favelado é o mais tocado nas rádios O som de preto e favelado é o mais descriminalizado Pois se eles são o um trem, nós somos o trilho Porque sem nós, você não chegaria porra de lugar nenhum Carregando o peso da viagem sem reconhecimento algum e para A negra é linda assim, não é só o seu bumbum Há muitos tempos atrás errei disse que era no silêncio que nós é tomar tudo Mas é isso que eles querem, que nós conquistemos o mundo e continuar. Mudo. E hoje nossa revolta será tão barulhenta que se eu entre dar o primeiro passo saberão que estamos chegando, com o som de kleito, favelado, que quando toca, ninguém fica parado. Suave então. Show, então.